E finalmente acabou a temporada no Clash of Clans. Ou seja, tudo novo de novo no Clash of Clans. Mais um herói que ficou lindo e está muito lindo. Vamos dar uma olhada em tudo que tem de novo e tentar ver o que a gente precisa fazer para conseguir o novo Guardião Gladiador. Então, bora lá! Já sabendo, estamos dentro do Clash of Clans. Porque é o seguinte galera, os desafios da temporada de julho já chegaram rapaziada E agora é a hora de ver como tá tudo isso daí E é claro, começar a brincadeira Ah, e no último vídeo eu falei pra vocês que eu ia tentar fechar o passe Mesmo comprando bem nos 45 segundos do segundo tempo 45 minutos do segundo tempo E eu consegui, consegui fechar Agora podemos comprar tranquilão a nossa nova temporada Então, bora lá dar uma olhada A temporada de julho começou Tá aqui pra vocês o guardião novo com as recompensas Bora então adquirir o bilhete dourado Né galera, mas antes, bora lá Vamos dar uma olhada no seguinte, ó, deixa eu pegar aqui o que eu recebi Da última temporada, e é claro Antes de tudo, você tem que vir aqui Em configurações Descer aqui em mais configurações Depois ir aqui, ó, apoia um criador De conteúdo, e clicar aqui Em inserir código, colocar o código Bruno Clash Envia o código IGG Você tá apoiando o canal Bruno Clash Bom, aí sim você volta aqui E vai adquirir o seu bilhete dourado Então, a gente já tem aqui algumas, ah, algumas ações para fazer Tem as recompensas aqui Doações para uma gema e tal Tudo pra gente poder... Ó, oh, tem bastante livro no início, hein? Tem aí as recompensas Ouro, Elixir e tal E aqui, mais pro finalzinho A gente tem algumas poções E mais pro finalzinho a gente vai ver aí as runas, a runa do elixir do construtor, de ouro do construtor, e aí também pra nossa vila. E aqui sim, o visual de herói, guardião gladiador, tá lindo demais, hein, tá bonito demais, olha que top que ele tá. Gostei demais, tá bonito, mano, olha que top que ele tá, hein. Bora fazer isso daí, então, bora adquirir agora nosso bilhete dourado pra conseguir ganhar o nosso guardião gladiador, então... Bora lá. É isso, compramos aqui o Bassi tá GG, bilhete dourado liberado pra gente. E aí, agora é só a gente ver o que a gente precisa fazer. Então, já temos aí algumas missões pra poder começar a ganhar aqui a recompensa. Então a gente começa já com tudo Bom, dá uma olhada aqui primeiro A gente, já, Eu já deixei todos os construtores trabalhando ó. Dá uma olhada aqui, ó. tem muita coisa fazendo ali também Ali ainda tem o canhão, sete canhões pra fazer Tenho também seis torres de arqueiras pra fazer também Aí tem os muros e o centro da vila Além, é claro, do grande guardião que tá aqui, ó que eu já deixei aqui no 36. Então, tá quase, tá quase. Bom, a gente vai trabalhar muito aqui neles também, nessa vila, pra poder deixar ela top demais, galera. Bom, vamos fazer o seguinte: já temos ali uma boa quantidade de ouro de Elixir também. Tem aí as novidades aqui dos eventos que a gente vai ter também. Tem a Liga da clãs já daqui nove dias, então tem muita coisa, hein? Tem ali, ó, uma missão: ó, destruição do centro de vila. Destruiu 15, você ganha aí mais um livro pra poder é, ter uma melhoria aí do. Construtor rapidamente, ele conclui qualquer melhoria da, de construção hein? Funciona nas duas vilas, muito legal hein? É o seguinte rapaziada, agora a gente vai com tudo Vamos aproveitar que ele tá por aqui né, vamos dar aquele ataque bacana Vamos lá então Bom, vamos lá então, vamos atacar esta vila aqui Tem mais de meio milha de cada um Também tem 4k de Dark Bora lá então, vamos aqui abrir esta vila Então, partiu Vamos botar aqui nosso terremoto aqui no meio Fazer o caminho, caminho do rato ali, né? Pra poder chegar por lá. E bora então fazer o nosso esquema aqui pra poder abrir a vila todinha. Pegar aí o máximo possível, quem sabe PTzão. Pra poder chegar com tudo ali, hein? Pra poder começar já a abrir os caminhos da temporada nova, mano. Vamos lá então. Vamos colocar aqui mais um, um gelão de leve. Já tem ali mais um... Um... Opa, opa, vamos curar Boa, beleza, beleza, beleza, beleza Bora lá, então Agora é a hora de tentar ali Destruir aquela meiuca Por enquanto tá tranquilo Vamos congelar aqui, ó Pra não dar dano ali tão de longe Vamos usar aqui o poderzão dele E dá uma fúria, rapaziada Pra dar aquela acelerada, né E conseguir chegar mais junto ali no final Olha o que tem de coisa, tem bastante coisa ainda Vamos ver se a gente consegue... Chegar ali naquela meiuca Pra poder tentar destruir ali também aquela... Ó, agora sim, boa, a rainha pegou ali Vai pegar agora também a X-Bow Muito bom, pegou a X-Bow, pegou também a águia E agora a gente vai pra cima com tudo Pra tentar fechar essa, essa vila aqui, hein galera Aqui embaixo a minha rainha tá viva ainda Tem bastante ali, tem os Iets também por ali Aquela torre inferno vai atrapalhar um pouco Vai, vai atrapalhar um pouco, vamos ver se a gente consegue Pegar ela logo Pra não ter mais problemas com ela, precisa acabar com ela rápido, hein Agora foi, agora foi, hein Agora foi, já focou ali Tranquilão E agora sim, a gente vai fechar com chave de ouro Essa vila Tranquilão, GGzão Topster da balada, mano Conseguimos aí fechar meia milha de cada Tá bom, já conseguimos aí Mais três estrelitas Então, deu bom, gostei, hein Isso daí, ah, claro, ajuda a gente também Aí conseguir os bônus de estrela a gente consegue aí um bom valor, né, que a gente vai colocando aqui na nossa torre do tesouro. Tem também a primeira recompensa que a gente vai consegue ali chegar mais próximo daqui a pouco, mas uma ali a gente já consegue... Ah, acho que tem até... Deixa eu ver. Tem até doação para fazer. Acho que aí a gente consegue... Balão. Beleza. É, na aceleração eu doei errado. Não conta para ninguém. Você não viu nada. Beleza, agora sim eu consigo pegar as doações por uma gema, né. Agora eu consigo ajudar mais nas... Doações também, hein? A gente tem também aqui algumas coisas que apareceram aqui também. Vamos ver o que é. Oito, oito ofertas especiais. Tem ali algumas poções, também pá. Tem energia essa, que é a alegria do lutador. Tem ali um livro de luta, beleza? Tem ali Vale Tudo, que é um livro universal. Três poções e tal. E tem ali uma runa de ouro, mais livro das construções e livro dos heróis. F Comprar tudo meu mano Então bora lá Uhul. É isso, já compramos aqui Então a primeira já foi E galera, na hora que você for comprar, dá uma olhada aqui Pra vocês ver se tá apoiando sim O canal Bruno Clash, aqui em cima Clica aqui pra saber se tá apoiando o canal Bruno Clash Beleza? Bom, eu vou comprar também essas poções Acho que é top, então bora lá É isso, compramos tudo, manos meus amigos, tá topster Tá topster, agora eu vou mostrar pra vocês Eu queria mostrar pra vocês também uma coisa, além de tudo Aqui é eu tô com muito dark, Vocês viram, né Eu não tenho onde gastar mais dark, mano Meu elixir é pro meu grande guardião Topster, tá ótimo, tá maravilhoso Inclusive eu acho que eu vou meter o louco aqui, vó Hum, dá pra fazer um negócio, hein Dá pra eu já resgatar aqui o que dá pra resgatar Já botar o meu grande guardião Pro 37. Hum, eu não tenho, eu não tenho construtor. Triste, triste, triste. Bora ver se a gente usa, então, nesse mais velho aqui, um livro do construtor triste. Nada. Aqui a gente resolve 12 milhas, bora botar ele também E já liberar o meu, mano, 37, hein, mano Mil, amigo, eu ainda tô com bastante coisa aqui, ó Cunas pra caramba, tem bastante coisa aqui Vamos fazer bastante, mas antes vamos dar aquela acelerada na, nos construtores da minha vila ali, hein Aproveitar as 14 milhas ali também, né E vamos já resolver a parada, vamos fazer mais um aí, ó Vamos botar agora aqui mais uma torre da Arqueira, mano Então, tá valendo é isso, mano! E o que eu queria mostrar pra vocês, que eu falei pra vocês, além de tudo, era a minha vila do construtor. Vocês gostam de vila do construtor? Vocês querem aí também vídeos sobre a vila do construtor? A minha tá praticamente full, ó. Eu só preciso fazer muros, só muros. E eu tô terminando aqui o muro nível 7 pra ir pro 8, que é esse daqui, e aí sim eu chego no último, que é o 9. Então, faltou terminar aí mais 5 muros nível 7 pra ir pro 8 e depois preciso passar todos do 8 pro 9. E aí sim, a minha vilinha estará full, meus amigos Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Mais um vídeo aqui Nosso diário do Clash of Clans Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, comenta aqui embaixo Que quer mais vídeos de Clash of Clans E eu trago pra vocês Beleza? Então é isso, manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou E FU uh!